E aí, beleza? Meu nome é Renan, estamos apresentando Vivendo em São Paulo Galera, hoje eu tô aqui, vou mostrar um pouco de uma exposição que está tendo aqui no SESI né, Na Avenida Paulista É uma exposição de arte aqui do Rafael Depois eu passo o nome completo dele na descrição Vamos lá? galera. então é... Vou ajeitar aqui a câmera, né? podem ver, tem uns quadros bem legais aqui não sei se vai dar para ver completo é, você pode ver claramente um neurônio é bem interessante tem várias obras né? que vale a pena conferir tem um sorvete ali gente deixa eu mostrar aqui para vocês se vai aqui. Tá uma né? é, Cuidado que tem muita gente, né? Então não dá para ficar mostrando, né? Assim, o ideal mesmo, galera, é vocês pegarem e ficarem admirando um pouco, né? Do quadro para entender um pouco do, do que o artista quer passar, isso aqui é bem interessante, galera. Hum. É um vídeo bem curtinho mesmo, né? Assim, quem está aqui na, em São Paulo, vale a pena conferir. É, eu vou passar direitinho o horário da programação aqui do SESI e a entrada é gratuita, viu? Então vale a pena conferir. Tem uma parte lá na, no comecinho que é mais escura, não dá pra gravar direito lá com essa câmera, né? Então eu vou ficar devendo pra vocês. O dedão estava atrapalhando, foi mal. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu sei que eu fiquei devendo alguns vídeos. Eu vou compensar na semana que eu estou de férias. Então a gente vai postando no decorrer da semana. Espero que vocês tenham gostado e falou!